Quer saber como os sistemas eletrônicos funcionam no seu dia a dia? Então venha para o curso técnico em eletroeletrônica do IF Sul de Minas. Você vai aprender como os componentes eletrônicos funcionam e como são aplicados nos sistemas elétricos de telecomunicação e automação. No curso você aprenderá a desenvolver projetos de instalações elétricas e infraestrutura para distribuição de energia, tudo isso na prática, em laboratórios modernos e equipados. Quer saber mais? Acesse portal.ifsudminas.edu.br.